Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos aqui a ao... um ao vlog aqui no canal, estou aqui com o César. Temos pouco tempinho para passear por Londres, mas queremos vos mostrar alguns dos sítios icónicos que vamos conseguir visitar neste pouco tempo que temos. Sítios agora... e chácaras, vamos mostrar. <risos> uh, lugares, peço desculpa. Então agora nós estamos a ir para Piccadilly e já vos mostro aqui Piccadilly Circus. Estamos aqui a chegar a Piccadilly, que é a Times Square aqui de Londres. E é lindo, vejam só. Olá! Bem, estou aqui para contextualizar aqui um pouquinho deste vlog, para dar algum seguimento, pois as imagens que nós gravámos em Londres foram tipo 3 minutos, sem fim, sem começo, sem meio. É uma confusão. Então, como vocês sabem, eu estive em Londres com o César, fui lá passar nem um dia e nós aproveitámos para gravar alguns vídeos para vocês. Gravámos um vídeo na livraria Edchard, onde eu comprei por exemplo este livrinho aqui, também já temos a resenha, e gravámos também um vídeo sobre como eu entrei para o TT. Esse vídeo já saiu aqui no canal no mês passado, e agora sim vamos encerrar com um mini vlog de Londres. Mas tenho também de deixar sempre aquela mensagem do costume, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações,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 Pense que foi isso. Cheguei ao aeroporto, a Heathrow, e depois apanhei logo a linha de metro que ia diretamente para Piccadilly Circus, que era perto então do hotel onde estavam o César e o Sérgio, que era o Hemiar Hotel. Infelizmente eu cheguei ao hotel poucos minutos depois, cerca de 10 minutos depois do Sérgio ter ido embora. Depois o César e o Sérgio foram em voos diferentes, o Sérgio teve então que partir logo pela manhã. Fiquei muito triste pois eu passava aqui a conhecer os meus dois paizinhos. Então passei o resto do dia com o César, e foi um dia a correr. Gravámos então logo o meu vídeo a falar sobre como eu tinha entrado no canal, comemos batatas fritas, bebemos o café, foi aquilo que comemos o dia todo e partimos à descoberta. Fomos então logo diretamente à livraria e é depois da nossa visita à livraria Etchers que começa o nosso vlog e que começou exatamente aqui onde vocês viram. Vamos então voltar ao vlog e eu vou já informar que mais uma vez temos câmaras tortas, imagens tortas, dedos à frente da câmara, cabeças cortadas, a minha qualidade de vlog, ó. Oh, é péssima, mas vamos lá. Como podem ver, nós voltámos a Piccadilly Circus, até esta ali a estação de metro, onde eu saí. A partir daí, com o pouco tempo que tínhamos, fomos diretamente ao Big Ben, que era só descer até ao Rio Tamisa. É uma coisa pouca, fomos a correr. E por aí passámos em alguns pontos importantes da cidade de Londres, e o primeiro deles foi Waterloo Place. Mas, mesmo antes de chegarmos a Waterloo Place, vimos aquela típica cabine telefónica britânica e foi um momento de sessão fotográfica, porque é assim, o turista faz estas sessões fotográficas. Estamos aqui a chegar, pessoal, a Waterloo Place. Oh, olha só, você está escutando, aí Nesse? Aí? Está escutando? O olha o telefone que eu estou comendo. <risos> Espera aí, vamos, vamos ver o que tu rola aqui. Lá está o Sergio. Vamos Alô, beços Sim, beços de luz para ti. Abraços. Então estamos aqui do outro lado da Waterloo Place e vamos agora uh, ao Trafalgar Square onde temos o Big Ben. Bora lá. Vamos nós em Waterloo Place temos algumas estátuas e algumas delas estão relacionadas com a Guerra da Crimeia que se passou entre 1853 e 1856. Temos ali então aquela grande estátua que é a Crimean War Memorial que, se, que celebra a vitória dos aliados na Guerra da Crimeia. E depois temos ali a estátua à esquerda de Florence Nightingale. Na Guerra da Crimeia havia demasiados feridos. Na altura não havia mulheres enfermeiras no exército. Porém, Florence Nightingale era uma enfermeira no, no Reino Unido, que tinha estudado na Alemanha, era muito dedicada, era ótima no seu trabalho e então este senhor aqui à direita, Sidney Herbert, que era secretário de guerra, chamou então a Florence Nightingale com outras enfermeiras para irem dar apoio à guerra. Com o trabalho fantástico feito por estas mulheres, as mortes na guerra reduziram bastante. Ela transformou toda aquela enfermagem e cuidava muito dos seus pacientes. Ela tem uma história também fantástica, mas isto não é aqui para este ET. Queria só deixar aqui uh, estas informações para vocês saberem quem está aqui na Waterloo Place. Chegamos aqui, pessoal, a Traffical Square. Parece estar a aí alguma aí de espécie de vestibolo. o nosso carro chegou! Nossa! É Somos nós! Agora sim! aqui com, com o Google a dar indicações. Nossa, olha aqui a minha limã. Deixa eu vou a porta para vocês. A Trafalgar Square celebra a Batalha de Trafalgar em 1805 contra Napoleão nas Guerras Napoleónicas. O Cabo de Trafalgar fica a sul de Cádiz, em Espanha, e daí o nome da praça. Esta coluna que vemos aqui gigante é a coluna de Nelson, em homenagem ao almirante que liderou a Marinha Britânica. Esta estátua que vemos aqui mais pequena é a estátua de Charles James Napier, que foi um general na Peninsular War, que foi uma das batalhas também das guerras napoleónicas. Inesita, chegamos, estamos a Olha o que é que tem lá na frente. Olha Vejam só. o que é que nós estamos a ver. Ah! É ele! E já não está em obras! Não sei se vocês sabem, mas o Big Ben teve alguns anos em obras e acho que poderia estar fechado, mas ficou até por fora. Nós estamos assim, superficiais e falsos. Ou kick or bite. Thank you! Isto é o Não sei, pessoal, mas. É muito bonito. E tem aqui guardas. Uns cavalinhos. The House of Cavalry. Vamos yeah. ao Big Ben, Está ali. Temos aqui a Abadia de Westminster. E aqui o Palácio de Westminster, que é o. Parlamento Big Ben. Yeah. Chegamos. E aqui temos também, pessoal, o tão famoso London Eye. O mesmo... O olho? Yeah, de London Eye. É. I see you. E terminasse o vlog. Acabou, sem nenhuma despedida. Nós chegámos ali ao Big Ben, fomos até à ponte do Westminster fazer uma mega ação fotográfica e voltámos a correr até Piccadilly Circus até o hotel para irmos no nosso transfer para o aeroporto. O nosso aeroporto era o mesmo, tinha apenas terminais diferentes, então eu aproveitei para ir no transfer com o César. Enquanto vocês ficam aqui a ver as nossas fotos que tirámos lá no Big Ben, vou falar aqui também um pouquinho do Big Ben, só assim umas pequenas curiosidades. Na verdade, o Big Ben, o Grande Ben, é o sino que está em cima da Torre Noroeste no Palácio de Westminster. A torre era a Clock Tower, mas após o Jubileu do Diamante da Rainha Elizabeth II, não é? o jubileu que se celebrou os 60 anos do seu reinado, a torre foi nomeada de Elizabeth Tower. Aqui, o Palácio do Westminster, onde está o Big Ben, é a sede do Parlamento Britânico. Ou então também que é conhecido como as Casas do Parlamento, que ficam então aqui à beira do rio Tamisa ou do Thames River. Depois, é claro, também tiramos aqui umas fotos viradas para o London Eye. O London Eye é esta roda gigante que foi inaugurada entre a passagem de ano do ano 1999 para o ano 2000, é conhecida também como Millennium Wheel, ou seja, Roda do Milênio. E fica então por aqui o nosso vídeo, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado de passar assim um pouquinho do nosso dia por Londres. Na verdade, passaram quase o dia todo connosco. Só para finalizar aqui este tema, foi uma corrida a Londres, foi uma loucura. Eu apanhei o avião de madrugada, eu nem dormi essa noite, fiz direta, fui uma viagem de duas horas... Fui a correr até ao hotel, a correr não, de metro, mas eu ia a suar com medo de não ver o Sérgio e nem vi, nem quer pensar nisso. Foi o dia a correr a gravar, a passear com o César e depois voltar para o aeroporto e voltar para Portugal no mesmo dia. Foi uma loucura, eu no outro dia acordei morta mas é claro valeu super a pena. Por isso só vocês já sabem se ainda não o fizeram deixem like no vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não esqueçam também é claro que se podem tornar membros aqui do canal e também podem deixar aqui embaixo um valeu de mais ou um obrigada. Não se esqueçam também que nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também o nosso site. E também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links. Subscrever também ao Prime Video, onde vai sair a série através do link do TT. E também podem fazer compras através do nosso link do submarino. Todos os links vão estar aqui em baixo na descrição do vídeo. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho.